Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso tradicional encontro de todas as quintas-feiras, aqui no seu canal oficial do desenvolvimento pessoal. E esses dias eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma seguidora que me pedia ajuda, dizendo que era muito impaciente, se irritando facilmente com qualquer coisa. Mensagem, inclusive, eu vou até ler um trechinho aqui, ela me dizia o seguinte, tá? É, eu estou irritado o tempo todo. Perguntas simples me incomodam. Eu estou constantemente criticando e tenho pouca paciência com o que considero estupidez ao meu redor. Nem sempre eu fui assim. Houve um tempo que eu era muito mais receptiva, menos estressada e mais amigável. Nem preciso dizer que não tenho um grande círculo social. Estou deprimida. Há algo mais acontecendo comigo que eu não sei o que é e para o qual eu preciso de ajuda. Eu não quero ser essa pessoa desagradável que estou me tornando. Rei, hey, você pode me ajudar? Bom, então, assim como essa nossa seguidora, eu tenho reparado que mais pessoas se sentem cada vez mais estressadas, cada vez mais impacientes e menos tolerantes. né Então, eu decidi fazer esse vídeo de hoje para ajudar aquelas pessoas que se encontram nessa mesma situação e dá algumas dicas, é claro, do que você pode fazer para lidar positivamente com a frustração e superar esse inconveniente, né? essa raiva que parece estar cada vez mais presente aí no nosso dia a dia e que vem destruindo todas as chances de nós nos sentirmos pessoas felizes e realizadas, né? Então, vamos começar? Antes de começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, eu quero só lembrar que se você está tendo alguma dificuldade, alguma questão da sua vida, né? lembre-se que com certeza você não é a única pessoa que tem essa dificuldade. Outras pessoas certamente também estão enfrentando questões aí semelhantes. Né? Então se você quiser ver essa sua dificuldade, que com certeza também é a dificuldade de muitas outras pessoas sendo abordada aqui no nosso canal, me mande mais mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram, né? os links estão aí na descrição é, do vídeo, você vai falar direto comigo, tá? Eu, ou se você preferir, deixa sua mensagem nos comentários, assim você ajuda a compartilhar a solução com mais pessoas, né? É só mandar uma mensagem descrevendo a sua dificuldade, como fez a nossa amiga aqui do tema que nós estamos abordando nesse vídeo de hoje, né? E rapidinho, é, eu quero lembrar que se você quiser solicitar os meus e-books gratuitos, né? O Vitor Verdade, a Mudança de Assinatura, o Livro do Poder e a Numerologia no Desenvolvimento Pessoal, os links também estão aí na descrição desse vídeo, tá? É só dar um pulinho lá, clicar no link e você eu já vou te enviar o livro, tá bom? Então, dados os nossos recados, vamos agora falar do nosso tema do nosso programa, né? Como bons seres humanos que nós somos nós temos aí uma coleção infinita de emoções, né? Tanto positivas quanto negativas, né? E um exemplo de emoções positivas são a alegria, a empatia, a simpatia, né? Por outro lado, as emoções negativas são muito prejudiciais, e eu diria que são muito destrutivas também, né? A raiva e a frustração são emoções tipicamente negativas e altamente destrutivas, né? E são emoções que nós experimentamos naturalmente sempre que nós nos sentimos contrariados, né? Ou quando as coisas saem é, aí do nosso controle. Né? É normal, mas pode se tornar altamente destrutivo se ficar fora de controle. né? E como o nosso cérebro funciona à base de recompensa, quando nós alcançamos um objetivo ou conseguimos aquilo que nós queremos, nós nos sentimos satisfeitos, nós nos sentimos alegres, felizes e contentes. Né? Por outro lado, quando nós somos impedidos de alguma maneira de atingir os nossos objetivos, né? quando nós nos sentimos limitados ou impotentes, Diante de alguma situação, nós ficamos frustrados e muito incomodados. Né? E é por esse motivo que cada vez mais, mais pessoas se sentem frustradas, mais pessoas se sentem aí com raiva, e cada vez mais nós nos tornamos é, mais descontentes e mais arredios. Né? Aquelas pessoas que gostam de estabelecer coisas grandes, né? de se estabelecer grandes objetivos, a frustração se torna ainda maior e mais frequente, né? principalmente porque sempre haverá alguém tem, é, tentando se impor aos nossos propósitos. Né? E é aí nesse ponto que muitas vezes também que a frustração leva à raiva e todos os tipos de emoções negativas né, que nos fazem magoar muitas vezes até as pessoas que nós queremos bem, os nossos colegas, amigos, pessoas com as quais trabalhamos, né? companheiro ou companheira, né? e até mesmo os nossos familiares. Né? Ninguém está imune, todos nós. É, esperamos, experimentamos é, essas emoções constantemente. O problema começa quando, além de experimentarmos, né, nós somos dominados por esse sentimento passamos a agir por conta deles. Né? Aí ficamos frustrados e isso é normal também. Né? Sempre que nós somos impedidos de conseguir... Fazer ou alcançar alguma coisa, né? Ou nós somos, somos, nos sentimos é, limitados por algum motivo para fazer ou alcançar alguma coisa que nós queremos, né? Por condições ou pessoas que nós não podemos controlar, nós acabamos ficando frustrados, né? Nós ficamos decepcionados, ficamos descontentes com as pessoas, com o mundo e muitas vezes até com a nossa vida, né? Frustrados nós seremos sempre né, desanimados e abatidos, isso jamais. Ficar com raiva também é normal. Né? O problema é que quando esses sentimentos se tornam frequentes e habituais, né, é, quando nós sentimos constantemente frustrados ou com raiva, é, e se isso acontece o tempo todo, né, já não é mais uma questão externa, né, porque isso acaba se tornando um hábito, né, é, um mau hábito na verdade. E aí que tudo começa a desandar, né? porque é aí que nós começamos a nos vitimizar, é aí que nós começamos a culpar as outras pessoas pelos nossos próprios erros, em vez de assumir a nossa responsabilidade, assumir a nossa culpa. né? E como orientador, escritor e colunista de longa data né, na área de desenvolvimento pessoal e mesmo é, como empresário, eu diria que frustrante é um dos rótulos emocionais mais comuns que eu costumo escutar todos os dias das pessoas para descrever não apenas aí os momentos difíceis da vida, mas eu percebo que a grande maioria das pessoas se sentem frustradas né? é, com aquele aborrecimento diário, com né? é, aqueles aborrecimentos... Pisangam as pessoas com muita facilidade, né? que praticamente qualquer coisa e com qualquer pessoa ao seu redor, né? mesmo que seja por conta de coisas oriundas a sua própria culpa. Né? E na minha opinião. O que nos falta é deixar um pouco de lado essa modinha vitimista que infectou toda a nossa sociedade né? e só fica pior. Né? Nós aprendemos a sermos um pouco mais responsáveis. Né? Se hoje é, eu reparo que as pessoas perdem tempo demais é, falando em responsabilidade social, né? toda essa frescura, esse ativismo, mas o que se vê na realidade é que, tudo não passa de uma vontade de algumas pessoas incompetentes, né, que se sentem incomodadas com o sucesso e a felicidade de outras pessoas, enquanto se negam, na verdade, a assumir a responsabilidade pela sua própria incompetência, pela sua própria negligência, talvez. Né? E realmente ficar com raiva de outras pessoas aí quando as coisas não vão bem para nós, né? quando nós nos sentimos frustrados por não conseguirmos... Né? Aliás... É um dos primeiros passos para você que quer superar as frustrações e a raiva, para quem quer aprender a lidar melhor com esse sentimento, né? o primeiro passo é começar apreciando as coisas que você tem. Tá? E veja, é... presta atenção... Apreciar as coisas que você tem não tem nada a ver com essa besteira como uma lista de gratidão, tá? de ser grato a qualquer coisa. Isso é tudo uma grande besteira, uma grande ilusão. Né? Apreciar as coisas que você tem é reconhecer o valor das coisas, né? Quanto te custou para ter tudo que você tem, né? Por mais besta que uma coisa pareça, ela te custou, né? Ela te custou tempo, ela te custou dinheiro, é, te custou alguma dedicação, seja lá o que for, ela te custou. aquilo que você quer, modo, e que tira completamente a tua parte do teu sono, do teu sossego, né? O problema é que nós nos preocupamos tanto com aquilo que ainda não temos, né? Que não reconhecemos o básico do sacrifício que nós fazemos e que nós fizemos, né? Coisas básicas como ter uma casa, ter água limpa, abundante para beber, comida, acesso à internet, família, ter amigos, né? Tudo isso te custou alguma coisa. Foi providência divina. Nada disso caiu do céu, né? Você lutou para ter isso, mesmo que você não tenha percebido. E a raiva é uma maneira que você escolhe para lidar com a impotência. Né? Sempre que alguém ou alguma coisa tem poder sobre nós, ou ao menos achamos que tenha, é, nós tentamos recuperar o controle da situação, né? E se quando nós, se nós não conseguimos, nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos incapazes, nós ficamos frustrados, e aí ficamos com raiva. Né? E se esse sentimento for reprimido fatalmente, uma hora ou outra, vai acabar liber... sendo liberado aí, né? em alguém que muito provavelmente não merecia essa reação, né? é... ou por um motivo que seja totalmente insignificante. Então, uma das maneiras para se livrar da raiva né, é saber lidar com as frustrações, é eliminando a sensação de impotência. Né? E o jeito mais fácil de se livrar da, é, dessa sensação de impotência é fortalecendo a sua autoestima e desenvolvendo o seu poder pessoal né, sempre que nós não podemos fazer alguma coisa né, ou fazer o que nós queremos, nós nos sentimos naturalmente frustrados mas a maior parte das nossas frustrações vem mesmo do sofrimento por antecipação né, da antecipação, da frustração quando nós tentamos adivinhar o futuro e acreditamos que nós não seremos capazes é, de realizar alguma coisa ou de ter aquilo que nós queremos no futuro graças a um problema que nós estamos enfrentando no presente né. e é aí que aos poucos a frustração vai deixando de ser um sentimento e passa a se tornar um mau hábito. Né? E esse foco na falta de realização futura nos faz sentir completamente impotentes e totalmente desanimados com o nosso futuro. né? Então tudo se resume ao medo. Né? O medo é o causador de toda a nossa incerteza, de toda a nossa insegurança. E também é uma das principais causas das nossas frustrações. né? A raiva é a própria agressividade né? e é causada pelo medo. Né? Podemos planejar a nossa vida, nós podemos planejar o nosso futuro, mas nós não temos tudo sob nosso controle. Né? Alguma coisa inesperada sempre pode acontecer e vai acontecer né? a qualquer momento. Isso obviamente nos assusta. E nós temos medo de perder o controle, né? nós temos medo de nos metermos em dificuldades, de sofrermos. Né? Naturalmente, pelo nosso instinto de sobrevivência, nós respondemos a uma ameaça de duas maneiras, ou fugindo ou lutando. Então, quando você experimenta o medo, é muito fácil transformar esse medo em raiva se você escolhe a opção de lutar. Né? Isso pode ser bom, né? mas o problema é que você começa a lutar contra o que está te assustando né? e a raiva acaba assumindo o controle. Então, aí você se torna combativo, né? você se torna uma pessoa vingativa e isso, obviamente, só vai trazer mais frustrações e mais é, decepções. Né? Então... Para evitar esse tipo de atitude, esse tipo de reação, nós temos que aprender a lidar com a incerteza e combater o medo. Né? Nós temos que estar confiantes no nosso potencial. Mas para isso você precisa primeiro saber qual é o seu potencial, né? o que realmente está causando esse medo em você. E uma das melhores maneiras para entender e identificar... Tudo isso é usando as informações fornecidas pelo seu estudo numerológico. Né? Aliás, se você souber usar a numerologia, se você aprendeu a usar as informações do seu estudo numerológico, né, a seu favor, você pode se reorganizar e encontrar uma maneira de realizar qualquer coisa que você queira. Tá? É uma lição importante que eu aprendi é que a raiva e a frustração são emoções muito poderosas. Né? E muito negativas também. E elas te levam a cometer aí um monte de besteiras, né? E trazem muitos arrependimentos. Eu muitas besteiras por causa da raiva. Não raiva arrependimentos, arrependimento, mas comentei muitas besteiras, né? É, quando você se sente frustrado ou com raiva, ou os dois, né? Frustrado e com raiva, que é pior ainda, você passa a ter uma visão totalmente distorcida e deturpada da sua realidade, né? E você comete muitos erros de julgamento que causam um monte de efeitos negativos, e às vezes difíceis de superar, não só para você, mas também para aquelas pessoas com as quais você convive né, e que confiam é, em você. Tanto a frustração quanto a raiva são muito contagiantes. Né, e você acaba não só descontando a sua raiva, a sua frustração, nas pessoas mais próximas, como também você acaba contaminando essas pessoas, né? as pessoas que estão à sua volta, aí, os seus filhos, seus amigos e tudo mais, com a sua raiva e acaba tornando, de alguma forma, essas pessoas amarguradas e frustradas como você. Né? Isso é o pior né? que pode acontecer, você, porque você contamina as outras pessoas e, não, se, e como se não bastasse né? você achar sua vida ruim, você torna a vida das outras pessoas um inferno, literalmente. Então aprenda a controlar os seus sentimentos e você vai experimentar a clareza e a paz no seu futuro, né? É simples dessa maneira. O problema todo é que muitas vezes nós acabamos presos em um mundo de ilusões, né? Nós lutamos para estar onde nós gostaríamos de estar e nem percebemos onde estamos, né? Ou nós fazemos tudo para que as coisas sejam como nós imaginamos que deveriam ser, né? E se alguma coisa sai diferente, né? É, são muitos cis, né? Então aí nós fazemos muitos condicionamentos, suposições, né? Quando as coisas saem diferente, nós acabamos nos sustando e perdendo a noção da nossa realidade. Aliás, é, sempre que nós deixamos de agir com a razão, né? Que nós deixamos de sermos racionais para sermos emotivos, emocionais, acaba dando tudo errado. Pode reparar. É, a maioria das nossas frustrações são causadas por eventos negativos, que nem sempre foram negativos, né? mas assim nós os consideramos. Então, assim o entendemos do nosso passado, principalmente. Então, é preciso esquecer o passado, né? largar essa nostalgia, esse sentimento de perda, de prejuízo, e passar a viver mais no presente. Eu já falei várias vezes, e eu vou repetir, que nós não aprendemos com os erros. Né? Nós somos adestrados por eles e ficar se lamentando e pensando no erro só faz você repetir mais e mais vezes o mesmo erro, né? Se torna um hábito péssimo hábito, aliás. Então esqueça o passado, né? Por pior que ele tenha sido, esqueça, né? Pare -se de se vitimizar por ele. Pense daqui para frente, né? Quando você muda o presente, você vai mudar o futuro, né? você está mudando o futuro e não, cruzalmente, você muda o passado. Né? É, no seu passado aconteceram muitas coisas ruins, né? de todos nós aconteceu, mas também aconteceram muitas coisas boas. Mas se você ficar só focado no ruim, né? é, ou no passado ruim, é, o seu, a sua vida vai ser uma verdadeira tragédia shakesperiana, né? e o seu presente vai ser terrível, o futuro certamente será ainda pior. Né? É, não tem como ser diferente. Por outro lado, né, há a contrapartida. Né? Se você só quer ver também as coisas boas do passado, né, você vive num conto de fadas. Né? E como a vida não é um conto de fadas, certamente você vai viver frustrado. Então, agora entra aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo, né, da importância de se apreciar as coisas que você tem. Né? Eu vou repetir, inclusive, por mais besta, é, que uma coisa possa aparecer, ela te custou alguma coisa, né? Se você tem uma visão fixa ou polarizada, tudo é bom ou tudo é ruim, né? Então você está se desvalorizando, né? Porque independentemente de qualquer que seja a coisa, né? Uma visão polarizada te dá uma sensação de incompetência, de perda de valor próprio, né? É, de perda de tempo. Então você tem que ter uma visão binária, né? Uma visão realista que te contemple tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que você viveu, que você enfrentou, né que te aconteceram. Porque é isso que vai te dar a capacidade de entender e de reconhecer o que você enfrentou e tudo que você realizou, independentemente do resultado. né O resultado é relativo, é uma questão de ponto de vista. Então, se você desvaloriza aquilo que você conseguiu ou que você conquistou, né? ou se você não reconhece aquilo que você conseguiu ou realizou, né? você se autodesvaloriza e como a frustração é uma emoção... É, é, que se desenvolve quando somos impedidos de alcançar uma meta ou uma coisa que nós desejamos, né? ao nos desvalorizarmos, automaticamente nós estamos nos frustrando tremendamente. Né? Então você vai estar se decepcionando consigo mesmo e você vai se tornar uma pessoa triste e amargurada aos poucos. aí, né? é, Aliás, é, a tristeza pode ser ainda mais difícil de enfrentar do que a frustração, né? porque a tristeza vem daquela sensação de desespero diante de uma aparente é, desesperança, né? de uma, é, diante de uma situação. E a tristeza é a perda da esperança, né? o que é terrível. E é melhor sentir raiva, né? porque apesar de a raiva não ser um sentimento bom, ao menos se você tem raiva é porque você ainda tem alguma esperança. Né? De alguma forma você quer... É, que a situação mude, né? ou talvez até mesmo queira mudar a parte de si. Né? Já a tristeza é a aceitação, né? você aceita a perda, é a conformação. Isso não só te faz sentir frustrado, mas pode ser o início de um processo de luto, né? de abandono de algo que você sempre pensou que aconteceria e que você agora está admitindo que nunca vai acontecer. Então é literalmente importante... É, você não se conformar, né? A tristeza é literalmente se conformar com a derrota e parar de lutar. E quando isso acontece, você está completamente decepcionado é, consigo mesmo. Né? Imagina a frustração que vem de uma pessoa acreditar que nunca será capaz de atingir, de ter ou conseguir aquilo que desejava tanto, né? ter o seu sonho de consumo. Aliás, eu nem preciso não, não é preciso nem imaginar. Né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já enfrentamos esse tipo de emoção, já tivemos um momento em que tínhamos a sensação de, dali pra, de que dali para frente é, era só ladeira abaixo. Né? E o pior é que daí vem o sentimento de culpa. Né? Nós falamos sobre isso, inclusive, no vídeo da semana passada. Se você não assistiu, inclusive, eu vou deixar o vídeo lá no final, né? como sugestão dos vídeos, no final desse vídeo. Então assiste esse aqui até o fim e depois você vai lá, aproveita e assiste. O outro vídeo, né? Aliás, a culpa anda de mãos dadas com a frustração, né? Logo depois da frustração vem aquele sentimento de culpa. Você quer seguir em frente, mas como você está frustrado porque acredita que não vai conseguir, você fica preso a esse sentimento, né? E cada vez mais é, se torna difícil superar um erro que você talvez tenha cometido ou acredita ter cometido, né? E é aí que muitas vezes né, vem a vergonha. Né? A vergonha está sempre relacionada ao sentimento, à sensação de culpa. Né? Mesmo quando você não tem nada pelo que se culpar, você se culpa e sente vergonha de si mesmo. Né? É, o peso da vergonha, com o passar do tempo, se torna cada vez mais forte. Né? E no final, acaba criando aquela sensação de desamparo, né? de, de desesperança. O que só piora a sua frustração, e para piorar, traz junto aquela sensação de não ser digno o suficiente para viver a vida que você deseja, ou a vida mesmo que você está vivendo, né? aquela sensação de desmérito, né? aquela sensação de que muitas vezes nós temos de, sermos, de não sermos dignos ou merecedores daquilo que nós temos, né? e que só temos porque lutamos para ter, né? mas não somos capazes de reconhecer isso. Então, apesar de não ser fácil, é muito importante nós sermos capazes de enfrentar diretamente os nossos sentimentos, né? Ser mais capazes de identificar e literalmente rotular os seus sentimentos é fundamental e é muito importante para melhorar o seu estilo de vida, para melhorar o seu bem-estar, né? E agora eu te pergunto, depois de tudo isso, né? O que está te frustrando? O que tem te frustrado ultimamente? Qual é a sua maior frustração? Compartilha aqui com a gente nos comentários, né? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, quiser dar a sua sugestão ou mesmo criticar, tá, não precisa mandar recado, não precisa mandar os outros ficarem mandando recado, você pode falar direto comigo através do meu WhatsApp ou do meu Telegram. Tá? Os links estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente pela sua agradável companhia. Um forte abraço e te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!